Vamos dar sequência falando dos vistos que estão dentro da classe Razões Trabalhistas. O Panamá oferece diversos tipos de vistos para estrangeiros que desejam trabalhar no país. Autorização provisória de residente permanente de pessoal estrangeiro contratado por empresas privadas dentro dos 10% do pessoal comum. Estrangeiro contratado por empresas privadas, ganhando um salário não inferior a 850 dólares mensais, esta permissão será por período de dois anos, decorrido neste período, poderá optar pela residência permanente. Item 1. Procuração e requerimento com firma reconhecida. O poder deve conter o nome e a nacionalidade do país do requerente. Item 2. 3. Fotografias. Item 3. Cópia devidamente autenticada do passaporte com firma reconhecida ou autenticada correspondente. Item 4. Certificado de registro criminal. Item 5. Certificado sanitário. Item 6. Cheque visado de 250 dólares a favor do Tesouro Nacional. Item 7. Cheque visado de 800 dólares a favor do Serviço Nacional de Imigração. Item 8. Formulário de declaração juramentada de histórico pessoal. Item 9. Contrato de trabalho homologado pelo Ministério do Trabalho. Item 10. Carta de emprego em papel timbrado da empresa, assinada pelo representante legal da empresa, informando cargo e salário. Item 11, cópia do anúncio do funcionamento da companhia. Item 12, cópia simples de certificado de validade da empresa, emitido pelo cartório público. Item 13, permissão de trabalho. Item 14, comprovante de inscrição no seguro social e cópia do cartão. Item 15, paz e salvo nacional de receita da empresa. No caso de dependentes, 1. Carta de responsabilidade, 2. Comprovante de parentesco, 3. Prova de endereço,